ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto da saia tá bom então eu vou mostrar aí pra vocês pela foto eu só tenho um pedacinho infelizmente tá e foi desse pedacinho que eu consegui fazer o ponto ok se vocês forem fazer blusa ou Outro trabalho que seja reto tá vocês vão fazer múltiplo de 6 mais 3, ok. Agora, se vocês forem fazer circular, como eu vou fazer aqui, então vou fazer múltiplo de 6 apenas múltiplo de 6, tá bom. Então, para fazer saia, você vai medir ali no quadril, tá? Você faz a parte do cos aí, você pode fazer com. É pra usar com algum lacinho, alguma coisa assim, ou colocar o elástico, ok? Então, aqui é só fazer múltiplo de seis, então, no caso, se vocês forem fazer saia, vocês podem fazer o cos, tá? Já deixar prontinho, tá? Ou para passar o cordãozinho, como eu fiz aqui, ou para passar o elástico, tá bom? Então, aqui eu vou fazer. Três correntinhas aqui no seguinte, um ponto alto. Ok, então aqui vou fazer uma correntinha. Vou pular um aqui no seguinte. Vou fazer um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto. Uma correntinha. Vou pular um no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto ok uma correntinha pulo um, aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar uma correntinha pulo um aqui no seguinte eu faço meu grupinho de três pontos altos ok então é só repetir uma correntinha pula um no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar uma correntinha pulo um no seguinte eu faço o grupinho de três pontos altos um ponto alto para cada ponto tá? então aqui eu fiz dois pontos altos fiz uma correntinha tá vou pular um aqui no seguinte um ponto alto vem aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo tá então aqui você pode trabalhar carreira de ida e volta tá ou circular ok aqui as três correntinhas aqui no seguinte vou pegar em relevo pela frente tá eu faço um ponto alto em relevo ok uma correntinha aqui nesse espaço dois pontos altos uma correntinha aqui no primeiro ponto alto a do grupinho vou pegar em relevo pela frente aqui no ponto alto Seguinte um ponto alto, normal e aqui no ponto alto. Seguinte, eu pego em relevo pela frente, ok. Uma correntinha. Então, agora eu vou repetir aqui nesse espaço: dois pontos altos, uma correntinha aqui no grupinho. Pego assim pela frente e faço um ponto alto em relevo aqui no ponto seguinte um ponto alto normal e aqui no seguinte em relevo pela frente uma correntinha aqui nesse espaço dois pontos altos nesse mesmo lugar uma correntinha aqui eu pego em relevo e vou indo ok então aqui é só fazer assim até lá o final ok então aqui ó eu fiz dois pontos altos uma correntinha tá então aqui no ponto alto do grupinho eu faço um ponto alto em relevo pela frente e aqui na terceira correntinha fecho com um ponto baixíssimo tá esse ponto é apenas esta carreira ok eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte um, dois. 3 correntinhas aqui eu pego em relevo pela frente ok faço uma correntinha eu não vou trabalhar aqui tá então essa carreira que eu acabei de fazer aqui eu fiz por aqui agora eu vou pular esse aqui e vou vir aqui no próximo espaço assim fazendo dois pontos altos aqui então uma vez eu vou fazer por aqui uma vez por aqui uma vez por aqui uma vez por aqui, vez por aqui, vez por aqui ok porque se eu fizer aqui agora vai ficar assim ó tá esse grupinho de dois pontos altos ele vai ficar envezado agora se eu fizer uma vez aqui assim ele vai ficar assim ó tá em zigue-zague ok então aqui eu faço uma correntinha aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto em relevo pela frente aqui eu faço o ponto alto normal e aqui o um ponto alto em relevo pela frente. Faço uma correntinha. Então, eu pulo esse espaço, os dois pontos altos, e venho no próximo espaço. E faço aqui os dois pontos altos. Feito os dois pontos altos, eu faço uma correntinha. E aqui eu começo tudo novamente, ok? Então, agora é só vocês fazerem lá o tamanho que vocês quiserem da saia. Então é o seguinte: o ponto em relevo ele tende a encolher a peça, tá? Então, se por exemplo, você for fazer a saia, tá? Então você tá, tá vendo que aqui já tá diminuindo, tá? Porque o ponto alto em relevo ele encolhe, tá? Então é o seguinte: se vocês quiserem uma saia que não fique muito justa no corpo então vocês vão fazer de 5, 8 a 10 centímetros maior até de 15 se vocês quiserem tá não tem problema nenhum porque ele não vai ficar aquela saia muito solta e também não vai ficar aquela coisa muito justa tá então a não ser que você queira se você quiser é só fazer um pouquinho só maior tá bom então aí fica a critério de cada um olha só como ele fica bem bonito esse ponto então, é isso. Se vocês gostaram, já deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!